Você que está acompanhando a programação da TRT-FM. Eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Nesta terça-feira, dia 21 de março, é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data de conscientização para celebrar a vida das pessoas com a Síndrome e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as outras. Para falar sobre a data e a inserção desse público nos ambientes sociais, a TRT-FM traz o diretor financeiro da Associação do Síndrome de Down de Mato Grosso, Túlio Correia. Túlio, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes. Quero aqui agradecer o convite para essa entrevista e também agradecer a Laodicea por lembrar da nossa associação. Pra gente começar o bate-papo de hoje, Túlio, explica pra gente o que é a síndrome de Down e quais passos seguir depois do diagnóstico. Ah, logo após o nascimento, né, constatamos que tem um exame que é feito que pode ser constatado até antes do nascimento, né, que a pessoa já pode estar preparando. No meu caso, por exemplo, eu fiquei sabendo no nascimento. Então, após o nascimento, procurar a rede, a rede médica, os neurologistas, especialmente para fazer o cariótico, para ser realmente constatar ali que existe mais um cromossomo ali no, né, esse colmosão mais que vem por, por causa da, da síndrome, eles são hipotônicos, eles são mais molinhos, então tem que começar a fazer fisioterapia, fazer é... É, entrar com ecoterapia, que também é muito bom para fortalecer o movimento, a questão do equilíbrio, para ela poder andar o quanto mais rápido possível, né? É, e começar já com, é, com é, terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, é, todos os tipos de terapia que que a pessoa, que essa, essa criança, esse indivíduo, ela precisa para poder desenvolver, porque eles têm todo o desenvolvimento de qualquer outra criança, só que eles são, eles, a chegada deles, eles chegam é, depois, eles mais, é, é mais devagar. Por isso que a, a questão do estímulo é muito importante. Eles vêm com todas as, as informações e formações de qualquer outro indivíduo, só que com cromossomo a mais, correto? É, é, fala síndrome. Por que fala síndrome? Porque ele tem um conjunto de características, sabe? É, por exemplo a, a questão da comunidade do, do, do coração é, é, é, um traço um traço na mão assim isso um risco na mão os dedos são mais curtos sabe então eles têm uma, uma, a, a questão da fala até hoje é, é, existe um, um, um, um preconceito até isso eu, eu falo é, muitas vezes a, a, o preconceito vem dentro da família porque existe um, um processo de infantilização dessa criança. Por exemplo, se vem tratando, porque, porque eles são eles são muito amorosos, eles gostam de abraçar, gostam de brisar. Por quê? Como eles têm a dificuldade da fala, de expressar, é, eles falam com o corpo. Então, a, a, eles, eles têm necessidade de pegar mais, de abraçar. E a, a, a, a, até hoje, muitas vezes, a família muitas vezes começa a infantilizar essa criança. Né? A pai, o mãe, as vovós, que é um perigo para as crianças, porque elas, é, querendo super proteger, querendo proteger, acaba que a, a, a, a, a criança não desenvolve. E elas precisam ter desafios o tempo todo. Túlio, em relação às escolas, ao mercado de trabalho, ainda existe um certo preconceito, até que você citou até o momento. O que, que pode ser feito para isso ser melhorado? é a inclusão social. A, essa inclusão social, muitas vezes, é, fala assim, ah inclusão escolar tal, mas a inclusão social dela, da, dessa criança estar tá se movimentando, indo, indo e vindo, sabe? É, a gente vê, a nível nacional, vários movimentos né, de, de Down, exemplos de até sair filmes né, de Down, você vê a capacidade que eles têm de tanto de aprendizado, de, faz, de fazer qualquer outra coisa de estudar. Em termos de escola, por exemplo, a escola, elas, elas cometem um erro. A escola, a escola privada, eu já tive um problema de escola privada. Sim. Sabe, eu tive um problema grave aqui dentro de Cuiabá, sabe, que uh, eu fui convidado a se retirar. Nossa. E eu acho que eles que perderam. Eles perderam uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Até de colocar essa questão do diferente... Da, da, da, das, das crianças que estão lá, os alunos, respeitarem o diferente, Sim. sabe? Essa convivência é muito importante. Na questão da, da rede pública, a, a gente vê assim, é, porque lei, lei, tem muita lei. Sim. Até nós, na nossa gestão, já conseguimos aprover, aprovar, na, por iniciativa do vereador é, Vinícius Guinei, aprovar uma lei municipal que... A, toda toda todo hospital ele é obrigado a comunicar quando nasce uma criança dá, quer dizer então é para a gente até saber ir lá orientar esse pai orientar essa mãe dizer que não é o fim do mundo não é o fim do mundo é só a abertura de um mundo diferente você vai ter experiências fantásticas como eu tenho sabe você vai ter emoções Fantásticas, mas um pouco diferente, sabe? Então a gente tem que, você vê que a, aquele projeto, né? Porque toda pai, toda mãe, é, futura mãe, futuro pai, tem um projeto de, de filho, né? O que você que vai? Cê vai é, seu filho vai, vai crescer, vai pro quartel, né? Vai terminar a faculdade. Vai terminar a faculdade, vai casar, tal, tal. E é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. O Dal também ele quer casar, ele quer namorar. Quer ter filho? Quer ter filho, provavelmente. Então, ah, e isso é, antes é, não era nem concebível para essas pessoas. Perfeito, Túlio. O TRT Entrevista de hoje conversou com o diretor financeiro da Associação do Síndrome de Dal de Mato Grosso, Túlio Correia. Túlio, muito obrigada pela sua presença aqui por ter aceito o nosso convite e, para finalizar, uma mensagem da associação ou talvez um convite. Ah, Eu quero eu, é, agradecer o convite, esse espaço, né, que é para a gente divulgar a nossa associação. Existe essa associação do Síndrome do Estado do Mato Grosso. Até para comemorar agora, nós fizemos sábado, agora no parque aqui, no Parque das Águas, nós fizemos um piquenique, sabe, um piquenique, cada, um, cada família levou uma coisinha lá e tal a gente reuniu e fez uma tarde maravilhosa né então quem souber vai para procurar a associação que sempre a gente está procurando atividades é, fazendo os passeios chácara fazendo churrasco sabe dando é, dando um, um, um espaço para é, fazendo um bailinho sabe os um bailinho para eles dançarem sabe para é, que, que porque não tem... como que você vai soltar para ir numa boate né meu filho, por exemplo, está louco para para balada, quer ir para balada, mas como é que solta para ir para balada? Não tem como, né? Tá então vocês onde? fazem esse papel de estar tá inserindo eles Ex no, conto no contexto total social. Exatamente. Você ouviu o TRT Entrevista. Para você que chegou no finalzinho da edição de hoje, pode acompanhar as reprises na programação da TRT-FM ou no Spotify. Basta buscar por TRT de Mato Grosso. Eu sou Karine Arruda e espero você no nosso próximo encontro.